bençãos disfarçadas e vamos complementar com esse outro tarô. Libra, não se precipite com as situações do momento. Sofrendo por antecipação, apenas veja a situação como é, não como pode piorar ou melhorar. Porque nem sempre isso acontece de fato. E você pode estar passando por um momento que parece ruim mas ele vem trazendo renovação, alegria, clareza na sua vida, te dando uma visão maior para expandir o seu horizonte, te dando coragem e força. Você está aqui caminhando ou a caminho de uma explosão de sentimentos, e isso tende a balançar mesmo, porque você está agarrado em alguma coisa e isso te tira do que está seguro. Pode até surgir uma tristeza, como se você estivesse perdendo muito daquilo que já estava estável. Mas não existe estabilidade. No universo nada permanece parado. Tudo está em constante evolução. Então... Não olha para baixo, olha para frente para tomar novas iniciativas, na necessidade de avançar. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Às vezes a gente não consegue avançar ou não tem consciência para isso. Aí vem a vida e dá um empurrão e você fala, meu Deus, que empurrão foi esse? Eu saí da minha zona de conforto, eu saí do que tava certo, eu saí do que tava legal, do que tava bom. E quando você sai, passa um tempo e você fala, foi a melhor coisa que me aconteceu. Era o que eu precisava, do jeito que estava, estava horrível. Aí você compara o seu... Antes e depois, você fica chocado. Como antes era limitado. Então, vamos lá. Poção, lembre-se de praticar o amor próprio. O momento pede para um tempo, organiza sua vida, seja tomando um banho diferente, arrumando uma gaveta, descansando a mente, ou mudanças mais radicais, tá bom? Gratidão!